Whatsapp Business para Casa Lotérica, será que vale a pena mesmo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bora comigo? Bora lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da DoraSoft. Como você provavelmente já sabe, se você não estava em outro planeta, o Whatsapp se tornou a ferramenta mais utilizada no Brasil para comunicação de mensagens entre as pessoas. A realidade é que o WhatsApp percebeu isso como um grande negócio e criou há algum tempo atrás um negócio chamado WhatsApp Business. Mas que negócio é esse? O WhatsApp Business é um perfil empresarial, ou seja, você tem o seu perfil pessoal que você provavelmente já tem do seu WhatsApp e agora você pode também criar o da sua empresa. Dessa forma você consegue deixar claro e direcionado para as pessoas que se trata de uma empresa. Existem algumas vantagens e algumas desvantagens de utilizar o WhatsApp Business. A principal vantagem que eu digo do WhatsApp Business é que você vai poder utilizar ele de uma maneira estruturada e organizada. Por quê? Ele foi feito e criado exatamente para que as empresas tenham um padrão comportamental mais estruturado. Por exemplo, nele se a pessoa entrar em contato você pode especificar o horário que sua empresa trabalha e se a pessoa entrar em contato com a sua empresa fora do horário comercial você pode disparar uma mensagem padrão para ela, do tipo é, obrigado por seu contato, nossa empresa trabalha de segunda a sexta, da de tal hora a tal hora e no sábado, por exemplo, da hora X à hora Y. Isso facilita para que o seu cliente já tenha conhecimento qual é o horário de atendimento da sua empresa. Uma outra vantagem que você tem do WhatsApp Business é que você consegue criar agrupamentos de clientes lá dentro, ou seja, você consegue criar como se fossem categorias. O nome técnico para isso são tags que você vai dando para que você agrupe, por exemplo, quem é da Kina, quem é da Mega, quem é da Lotto e assim por diante. Uma outra vantagem que você tem dentro do WhatsApp Business é que você tem as mensagens automáticas, como eu até citei agora há pouco. As mensagens automáticas são assim, toda vez que um novo contato fala com você pelo WhatsApp, você pode ter uma saudação diferenciada para ele e assim por diante. Todos os dias quando ele tem o primeiro contato com você, você tem uma saudação diferente. Isso faz com que a sua empresa se torne muito mais produtiva porque você vai acelerar as possibilidades de conversação com eles. Uma outra grande vantagem que você tem dentro do WhatsApp Business é que você consegue ter métricas, você consegue avaliar métricas. E qual que é a vantagem disso? Quando você fizer um disparo de mensagem para as pessoas, você vai saber quem recebeu, quem não recebeu, quem recebeu e leu, e aí você pode falar, mas Neymar, essas informações eu já tenho se eu olhar no Whatsapp. É Basta eu entrar no contato da pessoa que eu vou saber. Pois é, mas se você estiver no Whatsapp Business, você vê isso como métricas, resumido a essas informações. Assim, você consegue saber se as mensagens que você está enviando para o seu público estão realmente tendo engajamento e eles estão tendo a atenção que você quer para o teu conteúdo e para o teu material. Uma das desvantagens agora, eu ia falar vantagem, que é tanta vantagem do seu Whatsapp Business, mas tem uma desvantagem nele, uma vez que você migrou do teu WhatsApp pessoal para o WhatsApp Business, atualmente você tem que colocar o nome da sua empresa e uma vez que você colocou esse nome, você não consegue mais alterar isso pode ser um problema. Mas veja, além dessa questão de você colocar o nome da sua empresa, você não vai ficar mudando o nome da sua empresa, então a princípio me parece que também está tudo certo. Você vai poder criar um perfil da sua empresa onde você dá um breve descritivo. Dessa forma, você pode colocar informações relevantes da sua casa lotérica para que o seu público saiba. Por exemplo, quando você for ter um novo contato enviando uma mensagem para um cliente seu, ele já vai ter informações da sua empresa como horário de atendimento, principais produtos que você vende e principais serviços que você está atendendo dentro da sua casa lotérica. Bacana, né? tem mais vantagem no WhatsApp Business. Uma outra grande vantagem que você tem no WhatsApp Business é que se você quiser voltar para um perfil pessoal, você pode voltar e não tem problema nenhum. Isso é muito vantajoso porque é através disso que você garante que se você migrou para o WhatsApp Business, teve algum problema e não quer mais continuar nele, você pode voltar tranquilamente e se você voltar de novo para o WhatsApp Business,